Bom dia! Estamos em Montreal e hoje é o segundo dia da viagem porque a gente chegou em Montreal ontem e se você não viu esse vídeo ainda, vai lá no canal da Paula e assiste porque lá no canal dela tem a nossa chegada em Montreal e tem também a gente vindo de trem de Toronto pra cá. Então, vamos começar o dia de hoje já indo comer, obviamente, croissant, né? Vamos comer um coraçãozinho, vamos comer baguete, vamos comer um monte de comida francesa porque sim, parece que estamos na França. Afinal, colonização francesa tem que parecer com a França, não é mesmo? Então, vamos começar esse vídeo, se você estão é interessado nisso aí, fica comigo e check it out para mais um daily vlog, dia de viagem, Canada Trip. Nossa mental. Nunca acredite no Thiago quando ele fala assim, não tá frio? Agora tá 10 graus. Nossa, não, tem gelado. não tá, não. Qual foi a primeira coisa que eu percebi quando a gente chegou aqui em Montreal? Eles falam francês. Isso todo mundo já sabia, não é mesmo? Então, aqui em Montreal. Temos o Sherlock Holmes. Temos aqui. o Sherlock Holmes o Sherlock aqui. Holmes Sherlock aqui. Holmes aqui. Sherlock Holmes. Vocês sabiam que em Montreal eles falam francês? O Montreal fica em Quebec, e que é a província onde só se fala francês. Uma coisa que eu achei engraçada aqui é que assim, no, no, no resto do país, a gente tem as coisas escritas nas duas línguas, né? Em inglês e em francês. Aqui, como vocês podem perceber, não tem. <risos> aqui é só francês mesmo. Então, se você falar francês, você está vindo aqui pro Canadá, a gente sabe que você ganha pontuações essas para poder emigrar, né? Isso é fato. Uh, não só para Quebec, mas para outras províncias também, se você fala francês você tem pontuação extra né? Mas se você está pensando em vir para cá e fazer curso de francês mesmo, a gente também consegue ajudar né? uh, Tanto em Montreal quanto Quebec City, então se você tem esse interesse em conhecer essa cidade e aprender francês Dá para você falar com a gente também O que está acontecendo? Aqui está com as folhinhas vermelhas, ó. Consegui pedir um croissant em francês, cara. Gente, o esquilo faz parkour, velho. Olha lá, olha lá. Olha. Não sei se você não viu, hein. Olha lá, agora ele viu. E agora os dois viram. Olha lá, olha lá. Esquilinho fazendo parkour, velho. Olha lá, olha lá. Fazendo parkour Caralho! Caralho! Olha, olha, olha tudo sobe, sobe, sobe, sobe, sobe Caraca, moleque! Então agora a gente pediu um Uber pra ir buscar o Arvi. É... Uber aqui é bastante caro, só que a localização do RV é muito muito longe. A Canadinha eles fazem questão de ficar o mais longe possível da cidade, que é para você se fuder, entendeu, para ir buscar. <risos> e a gente poderia ido de metrô, mas o metrô também é longe daqui. A gente não tem como pagar o ônibus porque a gente não tem o cartão de Montreal e a gente também não anda com dinheiro. Então fudeu, sei lá vi, né? A cara da trip é um oferecimento da Ilac English Schools, cursos de inglês em Vancouver e Toronto no Canadá. Para saber mais entre em contato hoje mesmo com a Choose Travel. Vou pegar o sexto do doutor Home e assim, ele é maior que o apartamento que a gente tinha. Não vou comer dar um tal, né? Olha aqui, cara, esse negócio é muito enorme. Oh, o banheiro é muito grande. Vem ver o banheiro. Olha esse banheiro. Galeri! Ah, agora sim dá pra tomar um banhão suave. Galeri, Aqui, ó! Olha aí, Galeri. Agora dá pra tomar um banhão suave, cara. Tem até um, um telhadinho. Nossa. Olha só, temos espaço. Senta na privada, as pessoas terem noção do espaço. Não, veio com um mestre aqui. Aí é pra gente fazer o bagulho. Aí, ó, você cabe na privada, mano. Caralho, gente. mano, eu consigo caber. <risos> Tem Boa, até uns né? pipipi aqui, ó, Os espelhinhos. Tem, ó, tem espelho ah. no banheiro, ó, tem tudo aqui. O que mais temos? Uma cama grande. Ah, Nossa, lá, tem espaço no quarto, você pode andar em volta da cama. É. Olha só, dá pra andar. Sei what. Tem som aqui também. É. Tem os armários aqui, ó. Os armarinhos. Ó. Armários. Mirar And... as coisas aqui. E olha só a parte da frente, tem aqui a mesinha para sentar tem porta. tem porta Olha, tem uma porta Cozinha, tem tudo aqui, microondas, fogão, a pia tá, É, o que a gente precisa testar Todas essas coisas Aqui tem a parte que dirige E tem camas aqui, ó, que são tipo para as crianças que não temos no caso Agora a gente tá indo lá pra Montreal então buscar os cachorrinhos Que ficaram lá no Airbnb que a gente pegou E aparentemente eles estão causando Então a mulher do Airbnb mandou mensagem e Falou, busca esses demônios A gente vai lá pegar eles E não pode estacionar na cidade de Montreal Então a gente vai ter que estacionar fora E ir até lá conhecer Usando transporte público Ou Uber, sei lá Pra poder aproveitar esse dia bonito, né? Porque tá um lindo dia lá fora, a gente tem que aproveitar isso. Dirigindo ônibus, velho. Caralho, é, queita, no fazer é, da excursão. Ainda bem que você tem uma breve experiência dirigindo carros grandes, né? Não, mas não, não grande assim. Né? Sim, mas dá pra ter pelo menos uma breve ideia, né? árvores, cuidado, o Babs está passando, vai tá bater nas placas de político tudo, que absurdo, olha só, pegamos os dois demoninhos, já estão aqui com a gente de boas, pegamos nossas malas, umas coisas aqui já, e agora partiu o camping, e depois, cidade de novo Chegamos aqui no camping Fica do outro lado do rio E é muito bonito aqui É uma marina, na verdade E eles têm uma área de camping Vou mostrar pra vocês Aqui tem os arvies, do outro lado é a marina Tá esse fim de dia maravilhoso A gente parou aqui, ó Estacionamos, o Thiago já abriu essa parte de fora aqui Que estende Pra gente ficar com mais espaço lá dentro belo fim de tarde a porta tem duas portas, ó. tem a porta essa daqui e tem essa daqui que é a de redinha olha aqui já está instalado, tá até na caminha já, tá até na caminha já, né bebê outra pessoa ali já está instalada também, estamos ouvindo uma rádio francesa oi Cícia, oi ó, o link já está de boa, já coloquei comidinha e água para eles e agora vamos pegar um Uber para Montreal, comer poutinho. Poutinho, poutinho, poutinho. <risos> e vocês vão ficar comportados aqui comportados. No restaurante de poutine, a gente largou o motorhome lá do jeito que tava, porque a gente tá cagado de fome. E aí a gente veio comer poutine, porque em Montreal ah, é onde se tem os melhores poutines do Canadá. O poutine ele foi inventado em Quebec. Então, pra quem não sabe, o poutine é isso daqui: ó. é batata feita com queijos, gravy, e aí eles colocam tudo junto e mistura. Só que aí, aqui eles têm uns menus um pouco diferentes com mais coisas do que o normal, né? Então, por Tem exemplo, mais, né? eu tô pensando em pedir esse Laterex, la Latirex, que vem com ground beef, pepperoni, bacon e hot dog sausage. Então... Puta que pariu, olha o tamanho do meu moleque. Parece um pratão com arroz e feijão em cima aqui, ó. As carnes, ó, a salsicha. Carne moída, né? Caralho, o que, que você vai pagar pra nós aí hoje? A gente vai ver um espetáculo de mãos na igreja. Nossa, amém. amém. Não, mas não é tipo religioso, é uma parada sobre a arquitetura da igreja. Deus sei que me sondas. Não, é Jesus, sei, sei que tu me sondas. Hum, sei que, me sondas. Senhor, Senhor, sei que me sondas. Senhor, sei que tu me sondas. Senhor, sei que tu me sondas. não pode gravar dentro da igreja depois que começa o espetáculo de luzes Então eu peguei algumas imagens aqui só para vocês terem uma ideia de como é Custa mais ou menos 30 dólares por pessoa E agora a gente vai dar a nossa opinião de como foi A gente acabou de sair de um show de luzes aqui na basílica Notre-Dame Basilique Notre-Dame, Notre acho que é isso que fala Não sei não é conhecido como Igreja de dame Igreja de Notre-Dame, Basílica de Notre-Dame em Montreal Cara, que show de luzes, hein? Nossa, é muito da hora. O espetáculo chama Aura e eles têm, eu acho que, três horários por dia e não é todo dia da semana que tem. Então, como agora é meio que baixa temporada, a gente conseguiu comprar na porta, mas não necessariamente. Tipo, quando é alta temporada é melhor comprar antes pra garantir. Mas é muito legal o espetáculo. Mano, pisca a igreja inteira, luz pra tudo que é lado, é uma loucura. Mas. Que espetáculo bonito, cara. Muito, muito bonito. Vale a pena, se você tá passando aqui pro Montreal, vale a pena você ver o espetáculo Aura aqui na Basílica de Notre Dame. Não, não tem como fazer regime nesse lugar. A gente foi pela segunda noite já no, no Tia Suzette, aqui. Não, é, Suzê, é, o é o Crepe da Suzette. É o Crepe mano. da Suzette, mano. A gente viu como é no Crepe da Suzette aqui. Mano, o bagulho Mano, que absurdo, o era velho. O bagulho era tão bom que não tem explicação, entendeu? É, Mano, meu, a gente caralho. comeu um crepe de cheesecake. cake. Vocês têm noção? Véi! Ah, foi a mistura perfeita do, do, do Brasil, Brasil com o Egito. Egito. Foi maravilhoso, velho. Mano, que absurdo, velho. O Thiago falou assim... A gente lá comendo, né? Terminou de comer. Aí ele, será que você lambeu o prato? É muito mal educado. É. Ah. E vamos terminar o dia de hoje de manhã. Porque eu esqueci de gravar a noite, eu sempre esqueço de gravar a noite, mas hoje é o nosso terceiro e último dia em Montreal, a Paula vai começar a gravar o vídeo dela aqui agora, então, vocês... Tava, tava fazer isso então vocês vão terminar de ver esse vídeo e aí amanhã no mesmo lugar aqui vocês vão ver o começo do vídeo da Paula, beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, clica no joinha aqui embaixo, compartilha, comenta esse vídeo e a gente se vê depois de amanhã no terceiro vídeo dessa viagem para Quebec, um beijo pra vocês, terceira, terceira viagem do, do, do vídeo de Quebec, tá né? ah tô confuso gente, daqui a dois dias aí vocês vão ver vídeo no meu canal de novo, beleza? Tchau! Este vídeo foi um oferecimento da Casa Vancouver e Casa Toronto Serviços de Acomodação Estudantil no Canadá. A roda gigante aqui ó. Eeey, é o amor, Quebec City. Tem um castelo aqui, sabe? É a <risos> Disney, mano. Isso não é Canadá, não.